Olá pessoal, eu sou a professora Roberta Leone e este vídeo é um tutorial de como transformar a sua apresentação do PowerPoint em uma videoaula narrada. Vocês pegam a apresentação da aula, que já está preparada no PowerPoint, vão em arquivo, exportar, criar vídeo e aí vão fazer a configuração desse vídeo. A qualidade da apresentação... Pode ser gravada na qualidade na internet ou pode ser gravada em um arquivo maior e melhor qualidade. Eu gravo todos os meus vídeos na qualidade da internet, que é 1280x720, que ele vai bem dentro do YouTube. Neste menu de não usar narrações e tempos gravados, você clica nele e aperta em gravar tempos e narrações. Quando você se sentir preparado, você aperta iniciar gravação. Então a partir de agora... Sua aula vai estar sendo gravada e você pode se apresentar, falar para os seus alunos, dizer o título da, da aula. Eu vou aproveitar aqui essa apresentação para passar para vocês umas dicas de como preparar sua apresentação para gravar. Então primeiro você prepara a sua aula com muitas animações, porque quanto mais animações tiver no PowerPoint, mais dinâmico vai ficar o vídeo, menos cansativo vai ficar a aula. Depois que você preparou sua apresentação, você prepara um roteiro de narração e faz um ensaio. Como nós somos professores e não somos atores, muitas vezes nos sentimos intimidados em gravar na frente do computador, erramos ao falar, cometemos vícios de linguagem, e tudo por conta de não estar à vontade, da mesma forma que a gente se sente à vontade presencialmente numa sala de aula. Então o roteiro vai te ajudar a errar menos, a não esquecer o que você tem que falar, e falar de uma forma mais fluida. A necessidade de se fazer um ensaio, você percebe o momento da fala juntamente com o momento que você vai iniciar as animações na sua apresentação. E é o momento para perceber se precisa fazer qualquer adequação no roteiro. Em Todas as videoaulas narradas que eu gravei, eu fiz alterações no roteiro durante o ensaio. Outra dica é, se errar durante a gravação, pare, respire e retome de onde parou. Existem diversos programas para edição de vídeos, que você pode cortar partes do seu vídeo, onde você se enrolou para falar, falou uma palavra errado, gaguejou, esqueceu alguma coisa e demorou para falar. Fica tranquilo que dá para utilizar o um programa de edição depois. Então, quando você errar, você não precisa parar e recomeçar a aula do início. Você pode parar, esperar uns segundos e recomeçar. Por que esperar um segundo? Facilita na hora de você cortar o vídeo. Agora, se esse erro for no meio de uma animação, não volte à animação. Pare a gravação e comece do início do vídeo. Por quê? Porque quando você retorna a animação, o PowerPoint não entende que você retornou essa animação e ele não grava essa parte do vídeo, ele grava só a sua voz. Então, se caso você consiga continuar daquela animação para frente, você continua. Mas se você tiver que retornar a animação, é melhor que neste momento você pare tudo que você está fazendo, feche o arquivo, recomeça a gravar novamente. Utilize músicas, vídeos e imagens livres de direito autoral ou... Peço autorização. Diferente do uso de uma apresentação em sala de aula, esse vídeo vai ser gravado e vai ser ou enviado o arquivo para os alunos ou depositado numa plataforma de streaming digital como o YouTube. É importante que você, professor, resguarde a instituição que você trabalha Evite que alguém possa entrar com um processo de direitos autorais contra você e contra a instituição. Essas imagens que eu utilizei aqui, elas são imagens do site Flat Icon, dá para observar aqui no canto esquerdo, abaixo. Eu coloquei uma legenda de onde que eu tirei essas imagens do site Flat Icon, e o autor dessas imagens é, se chama Free Peaky. Essas informações eu retirei lá do site da onde eu retirei as imagens. Então são imagens de uso livre, mas eles pedem que se você utilizar, você indique quem foi o autor. Então neste caso eu não preciso pedir autorização, basta eu indicar o autor. Na descrição desse vídeo eu vou deixar alguns sites para pegar imagem e músicas livres de direito autoral. Agora dicas para publicar o seu vídeo. Hospede o vídeo no seu canal no YouTube ou em qualquer outro serviço de streaming. Por quê? A primeira vantagem de hospedar seu vídeo no canal no YouTube é não sobrecarregar o servidor do Moodle ou o servidor que você estiver utilizando para dar aula. Pode utilizar também o Drive, o Dropbox. Vídeos ocupam muito espaço. Se você hospedar no YouTube, você manda um link apenas para os seus alunos e eles podem assistir. Se você tem receio de publicar no YouTube por conta do vídeo ficar público, é possível que você configure que o vídeo seja visto somente por aquelas pessoas que possuam o link. Ele não vai ficar público. Só a pessoa que tiver o link consegue acessar. Então você envia o link por e-mail para os alunos e esses alunos conseguem assistir a videoaula. Outra vantagem de hospedar o vídeo no canal no YouTube é que ele pode ser assistido sem grande velocidade de dados. O sistema do YouTube permite que ele reduza a qualidade do vídeo quando a pessoa que está assistindo não possua uma boa qualidade de internet. Isso faz com que você consiga alcançar aqueles alunos que não têm um serviço muito bom de internet. Bom, pessoal, terminei a minha apresentação. Então, agora eu vou criar o vídeo. Vai abrir a janela para você gravar esse vídeo. Você grava ele em MPEG 4. Escolhe o lugar para gravar e salva. Aí aparece aqui embaixo, Criando Vídeo. Quando o vídeo estiver completo, essa mensagem desaparece da barra laranja. Pessoal, vocês vão reparar que no canto inferior direito de cada slide vai aparecer um alto-falante. Esse alto-falante representa o arquivo de voz que foi gravado em cima de cada slide quando você estava gravando o vídeo. Se não for do seu interesse manter esse arquivo de voz aqui, porque você vai utilizar essa mesma aula para dar uma aula presencial, depois que o vídeo for criado, você pode fechar o arquivo do PowerPoint e não salvar as alterações, ou você pode clicar em cima de cada caixinha dessa, em cada slide, e excluir manualmente. Uma coisa que eu esqueci de mencionar também, é que eu estou gravando a minha voz com um fone de ouvido, de um celular, então ele tem um microfone acoplado, eu não preciso de equipamentos profissionais para fazer essa gravação, no powerpoint a voz fica boa. Bom pessoal, mensagem de gravando vídeo saiu da barra laranja, então eu posso ir lá na pasta do vídeo e fazer o teste. Então a partir de agora, é, sua aula vai estar sendo gravada e você pode se apresentar, falar para os seus alunos, dizer o título da aula.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 Colocar um filtro de ruído e uma música de fundo e cortar os meus erros. Obrigada por assistir. Qualquer dúvida pode entrar em contato pelo e-mail robertaleone.utfr.edu.br.